com o barreto você levou pro quarto round. Hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Você porque não sair o e a massa. Vou vir mandar pro quinto dos infernos. No quinto dos infernos eu me sinto em casa. Você vai ver o é que eu chego no freestyle. Você tá batendo de frente pro sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno não é do Kant. Hoje o inferno é do Johnny. E você fala que você não tá Fala aqui meu mano,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 você o A batalha da aldeia do Apolo é a primeira fase Mas chegar, tu tem que passar do atual campeão Eu não vou deixar falar Porque meu mano tu se fudeu Tá ligado que bateu de frente, só que não, cê tu perdeu Opo, tu fico perdeu? Na verdade, mano, agora cê se fudeu? Você era o atual campeão Hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu Caralho, vou matar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 Da bola, Deus do sol. olha o cheirinho de rima decorada meu mano, pra mim é que cena é insano Por isso uma sinuca cê tá se encasapando E nesse momento o Apollo não passa pano Eu acho que ele não o quesito de quando a gente fala Rima improvisada, rima improvisada São dois MC escutando beat E puxando uma rima do nada Eu só pensei um bagulho agulho que der ver o seu nome Na moral, cê sabe que eu rimo no microfone Diferente de você, eu penso em mais a batalha Enquanto você não penso uma rima pro Johnny <tos>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 Cinco, você não pode se acomodar. Por isso que eu já caí, já subi. É questão tá um de saber o lugar. Vou. tudo bem, meu mano, você falou muita merda. Tá ligado que aqui você é fraude. Eu não vou perder de 2 a 0 Sou a do lutador e as lutas nunca acabam em dois rounds. Você tá ligado que você é Você sabe que eu junto o pau Mas aqui o problema, meu mano, é que eu vou ganhar e vai ser por nocaute. Tipo, quem ou você é feio, eu quis cortar minha vez. Mas é quatro vezes feliz ele faz, você sabe, eu posso também que. Mas você e o pelo visto que não sabe botar Pelo visto que tá quase no Calma aí que você já já vai tomar. Você é uma apolo não pode quê? Meu mano tá coletando a prova de bala é, abolo, é apolo, hoje cê vai pra bala É apolo, hoje cê vai pra bala Carreira solo, esse mic pra matar o mala Tudo bem, né meu mano, essa improvisação Charlie do Brock, sabota do e Hoje eu te mato, separado do canão Vai rolar, até o, o canão, não não Seu você falou de mala, você tá de gracinha, mas hoje cê vai dentro da mochilinha? Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Boa, boa. tudo bem, tudo bem. Ei, ei, vamos aí que tem conta Ei, Bom, bom, tudo bem. Mano. Demora, vamos aquele dia. Aí, ó, um. aí essa rima até foi boa. Não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 Isso, Viu que é seu conjunto? Como que você quer me tirar puxando em Samsung? Ah, eu vou gravar o título, Lucinha, eu vou gravar tudo, vou gravar tudo aqui na sua vida Vou gravar mais umas duzentas copas pra agora a sua vida que é repetida Boa semana não anima, boa não anima Boa isso não anima Boa semana de bolas! É, papai, bagulho louco. Um Barulho para as rimas gigantes! Barulho para a basquete! Uou! Vamos juntar? 3, 2, 1! Sempre que eu subo no palco é pra mensagem ser passada. Pra fazer meu freestyle a história fica marcada. Vem com a última ficha, da hora caminhada. Agora caiu a ficha que a vida não é só risada. Eu escutei o meu carro, Pobre demorou no improvisado, pelo jeito esse cara já tá todo emocionado Subiu pra sua cabeça, cê não é periferia, não critica os pobres, se cê já foi um Só tirou seus pés do chão. É porque eu sou MC, que cê não é truca. Depois de bolado, virou fumaça e subiu macuca. Aê, então cê tá ligado, passou vergonha. Quanto mais do que sei lasanha, fala aí quem nunca é que fumando maconha. Na hora, brother, agora não é freestyleiro. Tentou ganhar risada e agradar os maconheiros. Você não é freestyleiro, você só faz a graça. Paga pau de maconheiro, hoje vai virar fumaça. Aê! tá ligado que o brinquedo te arregaça. Fala de maconheiro, esse verso é estrofe. Só que não adianta, sendo o nem na batalha da cor. Oh, oh, oh. Palmas, família, palmas! Tudo bem. Vamos lá, vamos lá! Obrigada a todos que gostaram do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e.